Já pensou em fazer uma travessia de bike pelo Japão? Essa rota aí é de Nara para Osaka e, para não passar perrengue, siga essas dicas. 1. Escolha a bike apropriada dessas ultra leves e com mil marchas. 2. Viaje com pouca bagagem e use o Takubim para as malas maiores. 3. Planeje paradas estratégicas e horário de saída e chegada. 4. Dependendo da época do ano, o mais importante é escolher a roupa adequada. 5. Aproveite as ladeiras para descansar e as vistas e. Boa viagem!